Vamos direto, ah, antes de ir direto para o helicóptero do Hamilton, quero me despedir de algumas regiões do país que ficam agora com a programação local. Olá, são seis horas e nós merecemos terminar a nossa semana felizes, mesmo que tudo ao redor queira nos provar o contrário. Felicidade é uma habilidade, mas há quem diga... Que a felicidade, o segredo dela é manter a felicidade em segredo, né, Caio Condoru Você sabe muito bem disso. Mas há aquela felicidade que pode ser compartilhada justamente para que outras pessoas se contagiem. A felicidade, que é uma habilidade, pode estar no sorriso, no bom dia feliz, na gentileza. Afinal de contas, pessoas felizes transformam o mundo e não incomodam todo mundo. Vem pra cá que eu também quero ver telespectador feliz por estar muito bem informado e o Cidade Alerta Pará só está começando e já acompanha imagens de um homem que quis dar uma desperto e sabe o que ele fez? Cometeu um furto, gente. Isso mesmo. Levou uma motocicleta que estava estacionada na frente de uma casa. Detalhe, a moto era novinha, não tinha nem a placa do Detran ainda. E imagina o desespero Desespero desse proprietário ao perceber o prejuízo, né? E mais, uma família... Que passava férias em Santarém Olha o que aconteceu Lá no oeste do Pará, essa família Viveu o desespero de uma perda repentina Um rapaz de 21 anos Morreu afogado durante o banho Em uma praia de alter do chão O corpo de bombeiros Chegou a ser acionado Mas não encontrou o jovem com vida Detalhes de toda essa história E muitas outras Você confere hoje aqui No Cidade Alerta Pará São 18 horas e um minuto, olha só gente e vamos ver o primeiro assunto do dia, um casal foi acusado de assalto, eles estariam fazendo vítimas usando um veículo que havia sido roubado no último final de semana sabe onde isso ocorreu? veja agora na reportagem as duas vítimas conversam na frente de uma casa, o relógio marca 7h36 da manhã do dia 13 de janeiro de 2021 as mulheres estão tranquilas quando de repente surge um casal em uma moto Observe que o homem que conduz o veículo parece pedir uma informação. Ele finge ir embora e resolve atacar. Vai em direção a uma das mulheres, que ainda luta com o criminoso, mas é covardemente derrubada no chão. O bandido leva o celular da vítima. Veja que a comparsa do assaltante usa uma saia longa para tentar cobrir a placa, mas a estratégia não funciona. O assalto aconteceu no bairro Premen. A rua que aparece na gravação é essa aqui onde nós estamos. Como no vídeo, aqui praticamente não há movimentação alguma, o que deve ter facilitado a ação dos criminosos. Os bandidos chegaram exatamente nesse sentido. Passaram aqui, observaram que as duas vítimas estavam em uma residência, que fica deste lado da rua, e atacaram. Um deles, como você viu na gravação, desceu e imediatamente seguiu até uma das mulheres. A atacou. E em seguida, eles fugiram exatamente por este local. Depois que o vídeo foi divulgado, a dona da moto que aparece na gravação reconheceu o veículo. A produção da Record TV, ela disse que o casal é o mesmo que praticou o assalto no sábado à noite. Na terça-feira, ela gravou com nossa reportagem e relatou o crime. Tem um ano e pouco que eu comprei essa moto para mim conseguir comprar de segunda mão. Com as informações, a polícia já tem elementos suficientes para tentar localizar o casal de criminosos, que mesmo à luz do dia, agrediu covardemente a mulher que aparece na gravação. E a gente volta com outras notícias, você acompanha uma cena impressionante, que causa revolta, uma agressão em um mercado entre funcionários. Repare que um deles dá socos e Pontapés, gente, ininterruptamente. Você vai acompanhar porque tá tudo aparecendo aqui, ó, na imagem diante dos nossos olhos e o motivo para. Tanta agressividade, para tanta intolerância, para tanta falta de humanidade, generosidade, qualquer outra coisa que você queira pensar, eu vou te contar. Mas, já já, os detalhes, ainda hoje no Cidade Alerta Pará. Um rapaz de 21 anos que passava férias com a família em Santarém, infelizmente... Olha, morreu afogado. Segundo informações dos bombeiros, ele teria afastado do grupo e foi nadar. Sumiu em meio às águas do rio Tapajós. O repórter Valdir Ribeiro tem os detalhes agora. Segundo informações do corpo de bombeiros, a vítima estava acompanhada de um grupo de turistas. A Santarém, mais precisamente, a ponta do Cururu, que fica na região de Alter do Chão. Quando aconteceu o afogamento, o corpo de bombeiros foi chamado mas a vítima já estava morta. A gente foi acionado através do NIOP, que havia uma pessoa desaparecida lá e ao terra do chão, mas precisamente na ponta do Cururu. Então, logo fomos informados acionamos os nossos mergulhadores, nos deslocamos para lá, e mesmo contrariando as regras do mergulho, que não pode mergulhar depois das 18 horas, e como o dia ainda estava bem claro e vendo a, a preocupação dos familiares, é, os nossos mergulhadores iniciaram as buscas O nome da vítima, Ian Moura Carvalho, 21 anos de idade Natural de Sinop, estado do Mato Grosso Estava em passeio com amigos e familiares em Santarém Oeste do estado do Pará A polícia civil vai investigar as causas do afogamento Mas o tenente Roberto dá algumas informações sobre as possíveis causas que Foi dito lá que ele separou do grupo que ele estava e de repente, com a namorada, de repente ela veio pedindo socorro. E aí, os familiares e mais alguns populares que estavam às proximidades iniciaram as buscas, não obtendo êxito, resolveram ligar para o NIOP e fomos acionados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Renato Charvo de Santarém para ser feita a necrópsia. E olha que situação, um homem tenta sair de um salão de beleza, mas você vai perceber nas imagens que ele não consegue. Coisa boa, ele não estava fazendo. Ficou imprensado, gente, ele não conseguiu sair do local porque estava, sabe o quê? Tentando furtar, isso mesmo. Eu vou te contar como terminou essa história já já na volta do intervalo. Então você já sabe, tem essa e muitas outras notícias no Cidade Alerta Pará. Eu vou, mas eu volto.